Ah, é espetacular, como o Vasco nos tem habituado, nota-se raramente muito esforço, muita dedicação, muitas horas de trabalho, não é, é mesmo um mega desafio compilar tudo aquilo que são os termos técnicos que nós usamos em, em Martins Digital, que a maior parte das pessoas desconhece e basicamente ele, de uma forma simples, consegue desvendar os mistérios que, que estão por trás do Marte Digital, portanto é algo que eu recomendo vivamente. Muito apelativo, já vi a estrutura toda, Há quem vê ali um gráfico espetacular de eh, a parte avançada, a parte inicial, os quatro livros que o Vasco tem, como é que é eles são estruturados. Crescer ainda mais no portfólio de, de livros é claramente uma, uma vantagem. da linguagem simples, todos os ingredientes estão lá.